Preço do gás sobe 5% nas refinarias e alta deve chegar ao consumidor. Justiça condena skinheads que atacaram judeus no Rio Grande do Sul. Número de estudantes que fazem intercâmbio bate recorde e mercado tem aumento de 20%. E Justin Bieber surpreende fãs e faz show ao vivo numa praça de Londres. Tudo isso agora no Fala Brasil. Sadinho, de graça. Dia. Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, começamos com um assunto difícil, uma policial voltava do trabalho para casa quando foi surpreendida por um casal. Eles anunciaram um assalto no centro de São Paulo e queriam um colar de ouro que a PM usava. Mas ela reagiu, atirou na mulher que usava uma faca de cozinha e em seguida baleou o outro criminoso.